dessa festa desde a idade de, de sete anos de idade, já estava no meio. e Andando para o lado e me levando, aí eu ia só aprendendo, né? Aí depois meus avós me faleceram, aí ficou meu pai com a minha mãe. O nome do meu pai é Manel Rovique do Santos Chagas. O nome da minha mãe é Maria Mercedes dos Santos Chagas. Eu aprendi só olhando lá. Nessa época os, os, os, os velhos não deixavam ninguém subir lá para mexer. Então o que eu fazia? ficar ficava olhando lá de baixo. E ando do jeito da mão dele lá. Aí quando eu, quando eu completei 15 anos, aí eu, aí eu subi. Subi lá e fui fazer, fiz o serviço direitinho. Aí nunca mais eu parei. anos de andava com meu avô. Meu avô me levava, eu ia para lá, que eu rezar, cantar com eles. Aí dela lá eu não parei mais. Ele era o mestre sala de, das festas, né? Aí quando nós saía para esmolar com os santos, ele, ele ia de mestre sala também. Lá nós só fazia o que ele mandava, homens e mulheres. Aí chegava na casa, parava entregava o santo para a dona da casa e a gente perguntava lá. Também rezava com ela, com a dona da casa, já dançava umas partezinhas antes de dormir, <risos> que os que andavam com a gente batiam viola, batiam violão. Aí... <tos> a pau e corda e zimba, a noite toda. Inclusive o senhor Benedito Macedo, ele era um dos puxadores mesmo dos tambores, né? cara de tambor, cara de zimba que a gente fala. Cara de zimba que tocava a noite toda, até tocava a noite, o dia ele ia, sabe, e sempre usando o conhaque. O conhaque eles lavavam a mão por causa de, de que esquenta, né, de estar tá batendo o tambor. Essas mãos tocavam é, tanto bater até a hora que ele, ele. não saía de cima, não. Eu não. Isso aí eu não sei te explicar realmente o nome Zimba. Porque, na verdade, o nome chama-se Zimbrar. Significa é, tambores recobertos com bordões né, de cordas. Então, Zimbrar. Eu acho que o linguajar caboclo virou um Zimba. Louvai oh, a Deus por nós Santa Mãe de Deus para o que Sejamos dignos As promessas de Cristo A vida aqui, Cunani. Quando eu me entendi como gente, já, eu já conhecia as coisas um pouco, era um pouco dura, um pouco sacrificada, né? Porque a gente vivia, a nossa vida aqui dentro era da agricultura. Meu pai era agricultor, minha mãe. E eu criei nesse, me criei nesse ritmo. Eu comecei a participar desde meus 16 anos, 15 anos que a gente participava, tinha os primeiros coordenadores da festa de Santa Maria, quando era dia 5 de agosto, embarcava-se em duas montarias, fazia-se a ladainha dia 5, aí dançava à noite, quando era dia 6, Maré Vazar baixava com Santa, e até o goiabal tirando o Deu Nativo, pela beira... E até lá na foz do rio de montaria, deixava a montaria lá e ia tirando de nativo pela praia, até o goiabal. Aí eu ficava na Samum, era Samum, eu para o Tucumã, Tucumã para montanha, montaninha, assim, até chegar ao goiabal. A pé pela estrada, como é? Pela praia. Era praia, só, só que também só andava a hora da vazante, quando a maré enche, cobre tudo, né, aí tinha como. Ficava nas casas alojada até a maré baixar, se desse, continuava, se não ficava para o próximo dia. Passava a semana santa para ir à beira da praia. Teve tempo aqui também que eu já estava entendida que a gente era noitada tinha a noite dos jovens, a noite das crianças, a noite da, da, da educação, todo tinha, até completar o de perto de 14 e 15, vai ser o dia véspera e o dia da festa, fazendo as novenas de noite para até a santa chegar, é uma parte com a santa e a outra ficava aqui. Die daar is que pareça, na época que eu era criança, era um verdadeiro arraial, entendeu? Era uma semana de festa. Nós tínhamos, como eu estou te falando, a relação com a, a Nossa Senhora das Neves da Vigia era muito grande. Vinha banda de, banda de música tocar aqui, no Largo da Igreja que não era essa igreja, era uma outra igreja. Minha banda de música era barracos, tudo aquela, aqueles aparatos tudo de, de um arraial, era o que acontecia aqui. Né? Só que infelizmente o êxodo foi muito grande e a coisa foi a gente mesmo morando fora, é que a gente fica aí ajuda daqui, batalha dali, vai para aqui, para ter as coisas no acado, para dar força pro pessoal que está aqui dentro. divindade, espírito santo, todos esses santos a gente festejava quando chegava a data. Os novos já não tem aquele ânimo de aprender as coisas, né, assim, aí eu acho que tá enfraquecendo, né, porque depois, o outro velho que, que canta junto comigo, ele é de 84 anos também, aí não demora, a gente vai embora, cadê, né. Aí eles não estão aprendendo de novo, né? É. É, é, é, é, às vezes eu digo, já falando já do, do tambor, sempre né? pedi para o menino aprenda, aprenda. Às vezes, ah, já não querem mais. Então essas coisas, começam pela a a parte mais importante que é as folias. E você não vê um jovem lá cantando as folias. Então, que não era para ser assim. As folias eram, eram bem tiradas garra é, é, é, muita gente na igreja a população que vão se entendendo não querem não quer saber de nada e vai abandonando aí se não tiver os, os adultos para estar tá, para tá indicando é assim é, tem que fazer assim tem que fazer assim aí não faz nada aí a juventude não quer nada hoje em dia aí fica assim fica ruim aí tem que os velhos tem que estar tá no meio né? os adultos tem que estar tá no meio para incentivar para ir para frente não acaba essa festa era feita pelos nossos antepassados. Uhum. Eles eles era, se juntavam, né? Cada um, é, eles um doavam uma coisa daqui, outra dali, e com esse agrupamento eles realizavam a festa. Porque anos se passaram e foi ficando esquecida a festa. Então, para a gente não deixar a nossa cultura morrer, a nossa tradição, nós tomamos a iniciativa de começar a fazer a festa da Santa Maria, porque ela que é a nossa padroeira. A gente é, junta né, a comunidade inteira, é, faz as reuniões e, por exemplo, eu dou a quantia que eu poder dar né, para doar, é, gasolina ou em espécie dinheiro né ou combustível 12 reais por major aqui 12 reais por major olha é, celina 15 15 para a e aí gente pudim 15 reais para a Selina aqui ó. 15 reais para a Selina 15 reais para a Selina 15 reais 15 reais a qualidade 17 reais para essa alô dona Meire. Bora comprar o um frango e aí, major? É ninguém bora vender o um frango? 17 reais, 40 mas... é, tá é reais por oca, 40 reais por oca, 40 é. reais por oca. É. Vamos comprar bolo? É. Bora vender? Bora vender. Do de uma, do de duas, do de três. Pronto, vendido lá por hora. Ó. Ó, a organização da festa de Santa Maria é assim. Nós temos a ajuda do governo, né? Já de um certo tempo, como todo mundo é sabedor. Mas a ajuda maior é das pessoas. Nós temos os pequenos fazendeiros da região. Aí temos o seu Birajara, ele doa um boi. Temos o seu... Camarão, eu não sei o nome dele, eu chamo de Camarão, né? Ele também é doador, promesseiro. Senhor Vandico, também, são pequenos criadores, né? E que todas as festas eles patrocinam para que a gente possa fazer alimentação para o povo que chega. Ou leilão. Às vezes nós temos três, quatro bons, nós ganhamos. E um ou dois para alimentação, de acordo com o número de pessoas, porque todo mundo sabe a dificuldade que nós temos para chegar aqui. Né? e aí os outros fomos para leilão, leilão, bingo. A associação cultural ela surgiu a partir do momento que eu vi que a nossa cultura dentro da comunidade estava desaparecendo. Né? acontecia as festas, mas só a parte profana, a parte religiosa ela estava desaparecendo com o decorrer do tempo. Então, eu comecei de chegar aqui para participar da festa não ver mais a ladainha, não ver o batuque, depois da morte do meu tio, que foi um dos responsáveis, foi se acabando as tradições religiosas. Ficou só o São Benedito e a Santa Maria, que se comemora hoje. né? Então, na festividade de Santa Maria, a gente já não estava mais vendo a questão da ladainha, a questão do zimba. A gente ficou preocupado porque as crianças não demonstravam nenhum interesse. E aí eu pensei, né, de reunião com os outros membros minha família, minha tia, eu perguntei para ela se tinha condições dela participar, se a gente está reproduzindo isso, a gente está incentivando as crianças e os jovens da nossa comunidade. E ela sim se colocou à disposição, mesmo ela não sendo uma batedeira de tambor, não bate tambor, né, mas ela canta, ela reza a ladainha, hoje ela é uma das últimas pessoas que reza a ladainha dentro da comunidade de curta, né. Então, a minha preocupação hoje é isso, com a associação. O objetivo dela mesmo é trabalhar, é, é mostrar para os jovens a nossa cultura, fazer com que eles entendam, compreendam e valorizem a cultura da nossa comunidade. Faço isso por questão de tradição, né, para que isso não se perca, as pessoas conheçam, né, por questão de respeito à minha religião mesmo. Maria, vida é, em relação ao parque a gente leva normal mas de qualquer maneira a gente ficou assim meio preso na mão deles é porque tem limite para você pescar eles quiserem pô limite mas enquanto parceiro eles também colaboram uma coisa que eu gostei <risos> da parte do banco porque então eles têm os limite, pescadores têm os limite, não sei quantos mil para fora, né? Mas ele já estava colocando uma rede de tudo, de tudo que é madeira, atravessava na fora do rio. Então que peixe que passava para cá. Então, aí eles impediram. Agora você já bota a linha, você já bota uma rede e já pega a peixe. mesmo, eu, eu, ele veio daqui de Pará. E a minha avó é daqui da, da, do lado francês, daí, da, da venda francesa, desse lado aí. Ele era paraense, ele. e a minha avó era daqui do lado aí do São Jorge, esse lado aí. Ele era benzedor, ele, era benze... ele benzia bem, negócio de crianças, essas coisas, e, e para meter uma junta no lugar, ele... tudo que precisava nessa região aqui era o Macedo que vinha buscar qualquer distâncias, lá para Vila Tomar, lá pra boca do rio, vinham buscar ele para meter junta no lugar, era qualquer uma junta do ele metia. Era rápido e era rápido. E benzia bem também esse negócio de criança viu, de Maria. A minha avó era oriunda da República de Santa Lúcia, na Guiana Francesa Inglesa, né? Na Guiana Francesa Inglesa sim, ela inglesa é. É, a descendência dela e meu avô era paraense. Paraense chegou na comunidade Punaninha aos 14 anos. E aqui ele ele ele fez família, né? E ficou até a morte. É porque aqui eu eu acho também podia ser, que a população fosse muito grande, porque por onde a gente anda aí nessas beiradas aí de rio aí, em cima desses local mais alto aí, era morador e não era só o que morava não. Olha, fez uma roça no... Lá em cima lá, uma parte lá. O que você vê de garrafa que tinha ali? Lá era tipo uma boate, eu acho, pra mim. Que tinha, tem de mais garrafa lá. Mais de garrafa. Quebrar. É <risos> Sou filha de Cunanin, nasci aqui, me criei, saí daqui para o estudo. Hoje eu tenho 64 anos de idade. Me sinto feliz e orgulhosa por ser filha cunaniense.